E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho e dessa vez, galera, eu estou aqui para trazer um vídeo muito, muito legal sobre um desafio que eu fiz lá no meu clã Bacon Elite. Cara, eu montei um layout todo diferente com muita dificuldade para montar um desafio que era o seguinte. Tá vendo esse layout que está na tela de vocês? Vocês estão vendo aí alguns ataques já? Eu vou falar como que eram as regras para você de fato, vencer esse desafio. manos o que, que você tinha que fazer para vencer esse desafio? Primeiro, você poderia usar apenas heróis. Então, para manter uma igualdade entre os centros de vila, como o Bacon Elite só tem centro de vila nível 9 para cima, quem era centro de vila nível 11 só poderia usar dois feitiços para vencer o layout. Quem era centro de vila nível 10 poderia usar três feitiços e quem era centro de vila nível 9 poderia usar qualquer feitiço que eles quisessem. Manos, e aí eu ficava lançando o desafio pra ver quem tava online ali na hora, quem iria conseguir realmente matar todos os meus heróis e fazer os seus heróis, né, os, se você tivesse atacando os seus heróis, chegarem ao grandioso recurso que não tinha nada e na verdade não ia valer nada. Mas enfim, a, o desafio era mais pra descontrair e eu quero mostrar alguns dos ataques, vocês viram aí que tinha que saber usar os feitiços na hora correta, saber quais feitiços usar, foram muitos feitiços diferentes que a galera usou para tentar alcançar ali a minha rainha e posteriormente os recursos para vencer o desafio mas no dia que eu lancei o desafio, apenas uma pessoa conseguiu vencer e surpreendentemente conseguiu ganhar apenas com a rainha arqueira e o rei bárbaro, nem precisou usar o grande protetor teve de tudo cara, teve desde feitiço de fúria a feitiço de raio, com combinações de feitiço de veneno para tentar Matar os meus próprios heróis. Teve feitiço de gelo para poder congelar as torres inferno. Mas não bastava sair soltando feitiços aleatórios. Você tinha que pensar na estratégia correta. Se você fosse usar feitiços de cura, por exemplo, só seria interessante você usar o feitiço de cura se você usasse ele na primeira parte do desafio, que era matar o rei bárbaro. Por quê? Porque, se você deixasse pra usar o feitiço de cura nas torres inferno, o seu feitiço de cura seria inútil. Então teve gente que escondeu. As torres inferno Não deu muito certo porque junto com a torre inferno Tinha as armadilhas de esqueleto E o que, que acontece As torres inferno ficavam congeladas Os esqueletos atrasavam os ataques dos heróis E acabava não dando Muito certo no fim das contas Teve gente que usou aceleração E cura no, na parte inicial Usou fúria e Gelo na parte do meio né? Que é a parte do grande protetor Mas mesmo assim ainda não conseguiu até que chegou o Laje, quem é o Laje? É o Laje Galo, um dos membros do Bacon Elite, ele veio ali com seu rei e rainha de nível máximo com o seu feitiço de cura e fúria, usou inteligentemente o feitiço de cura na primeira parte do desafio, manteve seus heróis vivos até chegar na parte do meio, na parte do meio ele usou fúria para poder eliminar mais rápido aquelas construções do par da parte do meio e as armadilhas, e usou uma última fúria na parte final, o rei bárbaro ativou as armadilhas, a rainha arqueira dele se manteve viva no feitiço de fúria, ele usou a habilidade e destruiu as duas torres do inferno, a rainha dele continuou viva, matou a minha própria rainha no fim, quando ela chegou finalmente para vencer o desafio, ela deu de cara com uma bomba gigante que deixou a vida dela no último cara com muito pouca vida, mas o Laje conseguiu por muito pouco, mas conseguiu vencer esse primeiro desafio que eu fiz lá no Bacon Elite, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, caso esteja me vendo pela primeira vez, que há mais vídeos de desafios como esse aqui no canal se você tem algum desafio como esse pra me mandar, me manda no e-mail clashofffailbr.com, quem sabe você possa aparecer aqui, ou eu possa me inspirar no desafio que você fez e te agradecer em um futuro vídeo, gostou do vídeo de desafio? Deixa seu feedback, deixa seu gostei falou, um grande abraço do gordinho, galera. Galera, e até a próxima. É.